Sou o professor Vanderlei da escola Nova Esperança. Então eu comecei a gravar alguns vídeos e postando no YouTube, justamente para tentar uh, tentar uh, que, que que os alunos entendessem um pouquinho melhor a, as as matérias que a gente estava enviando para casa. Então durante essas gravações assim é muitos erros ocorreram, é, principalmente os teatros de fantoches eu demorei bastante para conseguir terminar de gravar mas é bem recompensador assim é bastante trabalhoso fazer esses vídeos e os erros que ocorreram eu após a, eu postar no youtube eu revia todos os vídeos e depois eu no, no outro dia eu comunicava aos alunos sobre os erros que que foi ocorreram no vídeo porque gravar todo o vídeo de novo é bem trabalhoso, já é já é difícil você gravar uma parte do vídeo, imagina regravar tudo de novo. Então eu explicava para eles uh, os erros que haviam cometido, que eu, que eu havia cometido no vídeo e que eles uh, faziam da maneira correta que eu explicava depois, uh, uh, uh, uh, do modo certo. Então assim é, é marinheiro de primeira viagem no caso, mas... a uh, Bem recompensador, como eu falei antes, então os vídeos assim, eu acho que, que eles entenderam muito bem, porque vários pais me, me elogiaram e, e eu me senti satisfeito em ter feito esse esse trabalho, e vou continuar fazendo, mesmo que aconteça alguns erros, mas depois a gente corrige, a gente vai tentando, vai se adaptando, então acho que estou no caminho, não sei. Mas eu agradeço, assim, pela, pela oportunidade. Muito obrigado. Oi, gente! Oi, tudo bom? Eu sou o professor Vanderlei e eu estou aqui com meus dois personagens. E nós vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, certo? Então preste muito bem atenção. E se divirtam. Oi, amiguinhos! Hoje eu estou tão injuriada. A professora disse que a diretora nos mandou ficar em casa, tudo por causa de uma carona. Ficar em casa é muito chato e também não estou entendendo nada. Ah, acho que vou chamar o doutor explica, talvez ele me responda algumas dúvidas. Doutor explica tudo... Doutor explica tudo, doutor! Oi, eu sou o doutor explica tudo. Quais são as suas dúvidas? Por que devemos ficar em casa por causa da carona? O que? Carona? É, coronavírus? Não pode pegar carona? É coronavírus? Coronavírus é coronavírus. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecção respiratória. Mas quando isso foi descoberto e onde? O novo coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 na China. Mas o que tem a ver com a escola? Na China? China, estamos tão longe? Sim, é verdade, estamos muito longe, mas as pessoas viajam de um lugar para o outro, e o vírus foi se espalhando. E chegou aqui no Brasil? Não só no Brasil, como no mundo todo. Nossa, que triste! É muito triste, muitas pessoas estão morrendo. Como se pega esse vírus? Pelo ar, contato pessoal e secreções contaminadas, aperto de mão, abraços, gotículas de saliva, espirro, catarro, tosse, seguido de contato de boca, nariz e olhos, contato com objetos e superfícies contaminadas. Ah, por isso que não podemos ir à escola? E não é só na escola Não, e onde mais? Nos parques e nos lugares cheios de pessoas Agora entendi porque temos que ficar em casa Hum, estamos todos perdidos Não, não estamos perdidos Existe uma solução Qual? Chamar o Superman? Chamar a Mulher Maravilha não, a solução é a prevenção. Prevenção? A prevenção é prevenir o contágio. Mas como vamos fazer isso? Primeira dica, lave bem as mãos com água e sabão. E se não tiver água e sabão, o que eu faço? Use álcool em gel. Outra importante medida. Cubra o nariz e a boca antes de expirar ou tossir. Tem mais dica doutora Explica. Quais? Mantenha os ambientes bem ventilados. Tem mais dicas? Não use os objetos pessoais uns dos outros. Ficar em casa é a melhor opção. O uso da máscara é recomendado para todos, principalmente para as pessoas que apresentam a máscara é descartável e deve ser trocada a cada duas horas As de tecidos lavadas com água e sabão e bem higienizadas Ah, tive uma ideia, já que eu estou em casa vou visitar os meus avós Não, nem pensar, não devemos fazer isso neste momento porque eles são os mais sensíveis à doença. Estou com saudade dos meus avós, o que eu posso fazer? Você pode ligar para eles, escrever uma carta, fazer um desenho e entregar para eles quando tudo isso passar. Que legal! Por que eu não pensei nisso antes? Ah, aproveite para fazer um desenho bem legal para sua amiga também. Boa ideia! Ah, também vou fazer um desenho bem legal para ela. Se tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, avise os pais. Não espalhe de jeito nenhum notícias falsas como os fake news. Sempre veja as fontes de notícias se é confiável. Espalhar notícias falsas é errado. E prejudica muitas pessoas. Ocupem seu tempo com coisas boas, brinquem, façam desenhos, conversem com os seus pais e a mamãe. Ah, muito obrigado, doutora explica. Se tiver mais dúvidas, te chamo, tá bom? Tá bom, então fique com Deus. E fiquem em casa!